o que Deus pensa a respeito de você, o que Deus tem para a sua vida, o que Deus quer fazer da sua vida, e não dos outros Deus. A sua Bíblia querido, no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, eu vou compartilhar rapidamente com você, quatro princípios aqui, das lições da última visita de Jesus a Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou dois de seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está de fronte, e, e aí, ao entrardes, achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda montou, soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar, por que o soltais, assim lhes direis, porque o Senhor precisa dele. E indo os que haviam sido mandados, Acharam como lhe disseram. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram: Por que soltais o jumentinho? E eles responderam: O Senhor precisa deles. E trouxeram-no a Jesus. E lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo ele estendido no caminho, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham vistos, dizendo, bendito o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe dentre as multidões alguns dos fariseus, mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele disse-lhes, digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo, Ah, se tu conhecesses também, ao menos este teu dia, e que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e estreitarão de ti todas as bandas, e te derribarão a ti e teus filhos que dentro de ti estiverem e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não conheceste o tempo da tua visitação. Olha para essa pessoa bonita que está do seu lado e diga assim, nesta noite, não perca o tempo da visitação. Amém? Espírito Santo de Deus, obrigado pela palavra do Senhor que é vida, obrigado pela palavra do Senhor que transmite paz e alegria aos nossos corações e o Senhor falou ao meu coração, ao longo desta semana, sobre esta palavra. Então, ó Deus, em nome de Jesus, nesta hora, nós ministramos com poder, com graça, a autoridade do Teu Espírito Santo, Pai, usa mais uma vez a minha vida, para o Teu louvor e para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Queridos, este domingo é o domingo que antecede ao domingo de Páscoa, para alguns conhecido como Domingo de Ramos, alusivo a este momento em que Jesus vai pela última vez a Jerusalém. Jesus está subindo a montanha para ir a Jerusalém, ele passa por Jericó, ali o cego vem correndo, gritando, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, o Senhor cura aquele cego, quando Jesus entra em Jericó, ele tem um encontro maravilhoso na casa daquele homem que era o cobrador de impostos, o Zaqueu, e Jesus depois continua subindo a montanha, vai passando ali pela casa de Lázaro, e de repente ele está quase no cume da montanha. Para quem não conheceu Israel ainda, e né, eu também não conheci, mas eu li, né? a cidade de, de Jerusalém fica a mais ou menos 770 metros de altitude, e o Monte das Oliveiras fica um pouquinho mais alto, 830 metros mais ou menos de altitude. Então para você chegar em Jerusalém tem que passar pelo Monte das Oliveiras, tem que subir para depois descer. E é nesse contexto que Jesus, então, ele vai entrar nessa cidade. Nós precisamos lembrar que Jesus está entrando naquela lugar, naquela cidade, num momento muito especial da história. A gente precisa lembrar que ah, os judeus, eles celebravam a cada 49 anos, havia o ano do jubileu. Então o ano do jubileu era um ano marcado por duas páscoas, por duas celebrações de páscoa. A páscoa que eles celebravam normalmente e a páscoa do jubileu que é o que nós vamos fazer este ano, nós vamos ter duas Páscoas. vamos fazer a Páscoa, a ceia do Senhor agora, e vamos fazer a ceia do Senhor domingo também, novamente. Então Jesus está indo para participar dessa cerimônia da Páscoa, e o que acontecia no ano do jubileu? O ano do jubileu era o ano em que todas as dívidas eram canceladas, era o ano mais importante dentro do calendário, porque ele só acontecia uma vez a cada 49 anos, ou seja, depois de um ciclo de sete anos, de sete semanas, né, um ciclo de 49 anos, vinha o tempo da Páscoa especial, a Páscoa que zerava todas as contas, a Páscoa onde o povo tinha uma restauração, uma redenção completa no plano humano, né, assim Deus tinha estabelecido. E Jesus então vai entrar na cidade de Jerusalém, justamente para essa Páscoa, e aí você imagina que a cidade está lotada de gente. A cidade, os caminhos, né, os vários caminhos usados para chegar a Jerusalém estão lotados de gente e Jesus não perde então esta oportunidade para manifestar a sua presença, a sua glória, e também ministrar a sua palavra ao coração daquelas pessoas. Então, imagina esse contexto, né? Jesus não está sozinho, tem uma multidão de gente acompanhando, já tem um monte de gente parado na beira do caminho, esperando também para chegar em Jerusalém, e todos os caminhos que levem em Jerusalém, está entupido de gente, e Jesus está no meio daquelas pessoas. E aí, de repente, Jesus está num lugar chamado Betfagé, que significa a casa dos figos verdes, significa a palavra de Deus sendo trabalhada nos corações, ou seja, a figueira começando a dar os seus primeiros frutos. Então Jesus vai chegar àquele lugar e ele pede aos dois discípulos, alguns comentaristas acham que um deles era o Pedro, porque o Pedro contou para o Marcos e o Marcos registra com detalhes, até a cor do burrinho, né? de, registra com detalhes muito sérios sobre esta passagem, mas. O importante é, Jesus precisava entrar naquela cidade de uma forma diferente, como até então ele tinha entrado. Jesus já estivera em Jerusalém antes, ele já esteve no templo antes, ele já teve um confronto com os religiosos em Jerusalém. Mas agora, neste momento, nesta passagem, Jesus tem algo a mais para fazer o que o Senhor está dizendo ao nosso coração, é que todas as vezes que Jesus vem até nós, todas as vezes que Ele fala conosco, nunca é a mesma coisa, sempre Deus tem algo novo através de Jesus, para compartilhar aos nossos corações, você recebe isso amado? Amém? Glória a Deus. Então queridos, o que nós observamos aqui? Jesus precisava entrar em Jerusalém, mas Ele tinha que ter uma característica para entrar, Ele sendo quem Ele era, Ele não podia entrar como um caminhante qualquer, ele precisava entrar em Jerusalém e marcar aquele momento, marcar aquela passagem, e aí então ele pede para buscarem um burrinho, para que ele pudesse sentar-se sobre este burrinho. Né? E os discípulos vão lá, acham o burrinho, provavelmente o dono do burrinho sabia quem era Jesus, já conhecia, né? tanto que quando fala, olha, é o Senhor que precisa dele, eles liberam o burrinho e o burrinho vai, e depois a história registra que o burrinho voltou para a casa dele, e Jesus não... Né, só usou o burrinho ali para entrar em Jerusalém, mas o que, que nós podemos aprender irmãos, dessa passagem de Jesus entrando em Jerusalém, dessa ida de Jesus a Jerusalém, então quatro coisas aqui, quatro verdades que eu separei, para que a gente possa compartilhar, e a primeira verdade, é que Jesus vem para trazer a sua paz a nós, Jesus vem para trazer a sua paz a nós, veja o versículo 30, Jesus dizendo assim, e de aldeia que está de fronte, e ali entrares, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou, soltai-me e trazei Por que é que Jesus precisava de um jumentinho? Os reis, os grandes reis, eles não usavam jumentos, eles usavam cavalo. E sempre que um rei chegava numa cidade, o prenúncio da presença do rei, representava guerra, representava conflito. Quando um rei chegava num lugar, invariavelmente as pessoas do lugar ficavam espertas porque alguma coisa terrível ia acontecer. Mas Jesus, naquele momento, ele quer trazer algo diferente. Jesus quer ministrar ao coração das pessoas que o verem montado num burrinho, uma mensagem completamente diferente, Jesus não vai a Jerusalém para declarar guerra, Jesus não vai a Jerusalém para tomar um trono, Jesus não vai a Jerusalém para destronar alguém, Jesus vai a Jerusalém para anunciar uma oferta maravilhosa, esta mesma oferta, que é um dia anunciada a cada um de nós, nós só estamos aqui hoje, porque esta oferta chegou até nós, nós a recebemos e estamos nela, e estamos vivendo nela, Jesus vem para trazer a nós a sua paz, amém queridos? E quando nós falamos em paz, nós temos que entender um conceito de paz, que é diferente no hebraico do português, Paz muitas vezes pode ser ausência de guerra, paz muitas vezes pode ser ausência de conflito, mas no contexto bíblico da palavra paz, que é shalom, é uma completa satisfação em Deus. Jesus vem para trazer a nós a sua paz, a sua completa satisfação em Deus, para que nós possamos ter paz em primeiro lugar, conosco mesmo. Para que a gente possa ter paz com aquilo que angustia a nossa alma, com as debilidades do nosso coração, para que a gente possa ter paz com o nosso próximo, mas também acima de tudo ter paz com Deus. Se Jesus não nos desse a sua paz, nós não por nós mesmos, nós não teríamos condições de viver a paz nós seríamos pessoas inimigas umas das outras eternamente, não poderia haver a civilização que nós conhecemos hoje queridos, se Jesus não tivesse rompido na história e tivesse trazido a paz. Quando você assiste filmes da Idade Média, quando você assiste filmes da Idade Antiga, você vai reparar que as cidades eram, eram extremamente fortificadas e as pessoas viviam morrendo de medo de qualquer estranho que aparecesse diante delas, porque, invariavelmente, a presença de um estranho significava um desconforto, significava um processo de guerra e ali as pessoas corriam um risco muito grande. Então queridos, nós precisamos lembrar como é importante a paz, esta paz que o Senhor nos dá, é algo tão tremendo, é algo tão maravilhoso em nossa vida, que ela é capaz de nos sustentar ao longo do tempo, para que a gente possa viver a vida cristã. A sociedade cristã é muito melhor do que era a sociedade pré-cristã, porque apesar de tudo que nós vivemos, a paz do Senhor está presente no nosso meio. Glória a Deus. A presença do Espírito Santo de Deus, autenticando a sua paz, é o que permite que a nossa sociedade se desenvolva. Eu sei que muitas pessoas, elas estão vivendo um grande desenvolvimento mental, cultural, um grande desenvolvimento econômico, e muitas delas vivendo sem Deus mas não se iluda, na hora que houver confronto, na hora que houver conflito, somente a paz de Deus é capaz de solucionar o conflito do coração humano, então o mesmo Jesus que entrou em Jerusalém com uma oferta de paz, é o Jesus que nos chama hoje para continuar vivendo esta paz, e ministrando esta paz ao coração de todas as pessoas que nós encontrarmos pelo nosso caminho, amém queridos? Glória a Deus... Eu quero que você se levante um pouco do seu lugar, e dê a paz do Senhor para alguém que está do seu lado, alguém que está do outro lado, vamos fazer isso? A paz do Senhor, olha que palavra maravilhosa. Irmã Teresa, a paz do Senhor. <risos> Amém. Glória a Deus. Pastor Michael. A paz do Senhor, amém, ô oh, glória, a paz do Senhor para a sua vida, a paz do Senhor para você, amém, glória a Deus, maravilha, você pode aplaudir ao Senhor? Pode assentar, queridos. A segunda verdade, a segunda verdade está no versículo 37, e a gente pode escrever assim, os discípulos anunciam Jesus com as suas vidas, então a palavra ali é anunciam, os discípulos anunciam Jesus com as suas vidas, veja o versículo 37, e quando já chegava perto da descida do monte das oliveiras, toda a multidão de discípulos, regozijando-se, começaram a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, aleluias! Irmãos, Jesus está começando a descer o mundo das oliveiras e Ele está agora olhando para Jerusalém, e os discípulos estão imaginando, agora é o ápice, agora é o momento mais importante, Jesus vai chegar na cidade santa, a presença dEle vai encher aquele lugar, e aqueles discípulos então começam a louvar e glorificar ao Senhor. As pessoas pegam seus ramos de palmeira, as pessoas pegam seus ramos e começam a alvoroçar como se fossem bandeiras, as pessoas também pegam as suas roupas, alguns apetrechos que as pessoas usavam como túnicas, e elas começam a formar um tapete, reconhecendo a grandiosidade de Jesus, reconhecendo a Deidade de Jesus, reconhecendo a realeza do Mestre, e Jesus vai passando no meio daquele lugar, sendo aplaudido, sendo glorificado, e este movimento vai crescendo, este movimento vai sendo visto, e mais e mais pessoas vão glorificando ao Senhor... Esta passagem nos ensina queridos, que nós precisamos deixar para as nossas pessoas que estão ao nosso redor, nós precisamos deixar uma marca da igreja do Senhor, que é uma igreja que louva e que adora o Senhor em todo tempo e em todo lugar. Aqueles discípulos, eles estavam de uma forma muito feliz, muito abertas, aquilo que o Senhor já estava fazendo, e eles então começam a glorificar o nome do Senhor, eles começam a dizer, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu, glória nas alturas, ou eles estão dizendo assim, olha, está começando o processo de restauração da criação, está começando o processo que o Senhor iniciou, e agora Deus está fazendo algo tremendo, e assim nós vamos ver a manifestação do seu poder e da sua glória. Da mesma forma como aqueles discípulos daquele caminho, estavam anunciando a chegada do Rei. Da mesma forma como estavam glorificando a chegada do Rei. Eu e você somos hoje chamados a glorificar a presença do Rei, aonde quer que nós estejamos, louvando e glorificando o Seu nome, porque Ele é Senhor, porque Ele é Rei e soberano sobre as nossas vidas, porque a Sua glória é uma glória eterna, porque Ele é o Senhor vencedor, e toda a honra e toda a glória, é dada e louvada a Ele, em nome de Jesus, aleluias, que coisa tremenda, aqueles discípulos começam a louvar e glorificar, aqueles discípulos começam a dizer, Senhor Tu és grande, Tu és maravilhoso, como muitas vezes nós perdemos esta oportunidade, mas eles não perderam, eles começam a falar, eles gritam, e eles falam de forma tão efusiva, que alguns religiosos que estão ali, não se conformam, e mandam que Jesus nos mande parar, e Jesus nos ensina algo nesta passagem, que é muito importante, Jesus diz assim, eu não posso pedir para eles pararem, porque se eles pararem, as pedras clamarão, Queridos, eu e você temos uma missão sobre a face da terra. E esta missão, ela é anunciar a presença de Jesus na vida das pessoas. Quando nós anunciamos a igreja, quando nós anunciamos o ministério do pastor A, o ministério do pastor B, quando nós falamos de uma programação da TV evangélica, ou qualquer outra coisa, o nome do Senhor não é glorificado. Mas quando nós apresentamos Jesus, o nome dele é glorificado quando nós apontamos a solução do problema, de qualquer problema que a pessoa esteja passando, para Jesus, o nome dEle é glorificado, então querido, dê a oportunidade para que o Senhor se manifeste, com a mesma forma, com a mesma graça, com que Ele se manifestou naquele lugar, dê a oportunidade para que Ele manifeste o Seu poder e a Sua glória, em nome de Jesus. Eu fico maravilhado com o testemunho de Pedro e João, depois que Jesus morre, eles vão ao templo na porta formosa, e eles encontram ali uma pessoa precisando de uma esmola, e eles não têm absolutamente nada para dar, mas eles dizem, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda, nós precisamos ser ousados, como eu preguei na semana passada, em primeiro lugar, para não nos calarmos diante de uma sociedade que não acredita mais em Deus, em segundo lugar, para nós não nos entregarmos ao momento da vida, em que nós achamos que nós temos que lutar pelos nossos direitos, e não viver aquilo que o Senhor tem para nós e em terceiro lugar, sermos ousados, para continuar proclamando o nome do Senhor, porque Ele ainda é Senhor da história, Ele ainda faz sinais prodígios e maravilhas, e o Seu nome é sempre digno de ser louvado e de ser adorado, não é você não é na tua força, não é na tua capacidade, não é no teu poder, mas é no nome poderoso de Jesus, e este nome tem poder, e ainda hoje, Ele faz sinais prodígios e maravilhas, para a glória do Senhor, amém? Não perca a oportunidade, no banco, na praça, na feira livre, no elevador aonde quer que você encontre alguém com problema, você pode dizer assim, eu não consigo resolver o teu problema, mas o Senhor a quem eu sirvo, o Jesus a quem encheu a minha vida de paz, o Jesus com quem eu ando, este é capaz de fazer sinais e maravilhas na sua vida, então receba esse Jesus, em nome de Jesus, amém? Fala Jesus em nome de Jesus e vamos lá, porque é exatamente isso irmãos, as pessoas precisam de Jesus nas suas vidas, é a glória dEle, é o poder dEle, não é o que nós temos, não é o que nós pensamos, é o que Ele é, é quem Jesus ainda é, que faz a diferença na vida das pessoas, amém? Terceira verdade desta palavra, Jesus chora pelo pecador que não se arrepende, Jesus chora pelo pecador que não se arrepende, e aqui queridos, eu não preciso nem ler o texto bíblico com você, Jesus agora ele está subindo, ele está subindo, ele não conseguiu ver ainda o topo da montanha do monte das Oliveiras. Mas quando ele chega no topo da montanha, ele olha e vê Jerusalém, do outro lado do vale. E nesse momento, Jesus chorou. Jesus só chorou duas vezes no Novo Testamento. Ele chorou no momento em que ele vai encontrar Lázaro e Lázaro está morto. E para mim isso é a maior prova de como Deus ama o ser humano. Porque uma coisa é você saber da morte de alguém. Outra coisa é quando alguém da sua casa morre. Uma coisa é a gente ver notícias e estatísticas de morte. Outra coisa é quando nós fazemos parte da notícia. E Jesus, é claro que Deus é Deus e Deus compreende, é claro que Deus compreende. Mas uma coisa é Deus compreender teologicamente outra coisa é sentir nas emoções da na alma, é diferente, Jesus, Ele era só Espírito do céu, mas Ele desce na terra, e Ele se faz Espírito, se faz emoção, se faz mente, e Ele se faz carne, Jesus não poderia sentir as nossas dores, as nossas mazelas, se Ele não fosse de carne e osso, Jesus não poderia sentir o que é o peso da morte, se ele não tivesse uma psique, uma mente, se ele não fosse um homem como um outro homem qualquer, quando Jesus está chorando ali no túmulo de Lázaro, ele não está fazendo figuração para dizer assim, olha como ele chora. Tem político que é bom de fazer isso, né? Chora em qualquer enterro, né? Não sabe nem quem morreu, está chorando. Jesus não está fazendo isso, Jesus não está chorando porque é conveniente que as pessoas o vejam chorando, Jesus está chorando porque a dor da sua alma, o seu coração está profundamente tocado por uma triste realidade do pecado, todo pecado gera morte, e a morte que nós experimentamos é por causa do pecado, se dependesse de Deus não existia funerária se existia de Deus, se dependesse de Deus, não haveria cemitérios, mas a realidade do pecado impõe uma situação pela qual nós não podemos fugir, como seres humanos que viemos a esta terra, todos nós vamos ter que passar por este momento, a gente não gosta de parar para pensar, tem uns que até não gostam de falar sobre isso, quando a gente começa a conversar, alguém muda de assunto... Mas não tem jeito, você vai ter que passar pela hora da morte. Você vai ter que enfrentar este último, esta última virada de página. Você vai ter que enfrentar este último momento da sua vida. E a pergunta é: ao longo do tempo em que você viveu, você se preparou para este momento, você se preparou para enfrentar o desafio maior da vida de um ser humano? Que o maior desafio nosso não é viver ou nascer. O nosso maior desafio é morrer e morrer em paz. Sair de cena, não sair de cena como quem sai de cena de qualquer jeito. Mas sair de cena olhando para trás e cumprindo aquilo que o Senhor colocou para nós. O nosso propósito de estarmos na face da terra. Para que é que você está na face da terra? Para que é que você nasceu? Para que é que você vive? Qual é o sentido da sua vida? Se você não sabe esta resposta você vai viver por coisas materiais, se você não sabe essa resposta, você vai viver por alegrias que são superficiais, se você não sabe essa resposta, você vai viver por propósitos que são passageiros, mas quem sabe essa resposta, vive a sua vida olhando naquilo que é eterno e não naquilo que é passageiro, sabendo da onde nós viemos, sabendo o que nós estamos fazendo, para onde nós estamos indo, e o que vai acontecer quando chegarmos lá, isso não é uma dúvida, isso é uma certeza, uma alegria muito grande, mas Jesus quando chega naquele lugar, Ele chora, e Ele chora porque Ele está ali muito emocionado, Ele está convicto de que alguma coisa não está bem na vida do homem, ele chora porque o homem muitas vezes demonstra opulência, o homem muitas vezes demonstra riqueza, o homem muitas vezes demonstra segurança, o homem muitas vezes demonstra um monte de coisas. Mas Jesus conhece o íntimo, o interior de cada um de nós. E Ele sabe que se algumas coisas em nossa vida não mudar, se algumas coisas em nossa vida nós não mudarmos atitudes e pensamentos, se nós não nos arrependermos de algumas situações nós não podemos dar o próximo passo, com toda a sua glória, com todo o seu poder, com toda a sua deidade, Jesus não pode fazer nada por alguém que não se arrepende, Jesus não pode fazer nada por alguém, que mesmo reconhecendo que Ele é Deus, não é capaz de reconhecer que é pecador, e que precisa de Jesus em sua vida por isso a palavra do Senhor tem que ser pregada, não apenas aqui no Brasil, mas no Camboja, na Tailândia, até os confins da terra, Deus precisa visitar pessoas, Deus precisa levar esta palavra através da minha vida e da sua vida, porque Deus, Jesus, continua chorando pelo pecador que não se arrepende. Há uma festa no céu, quando nós encerramos a nossa vida aqui na terra, e somos recebidos na glória mas é uma tristeza muito grande, quando o pecador recebe a palavra de salvação, e ele a rejeita, e para esta vida não há oportunidade, porque o que se define na vida eterna, não se define após a morte, mas se define em vida aqui na terra, nós precisamos por isso irmãos, redobrar o nosso trabalho, nós precisamos proclamar a palavra do Senhor, porque aqueles que morrem, sem essa experiência transformadora com Jesus, elas perdem a grande oportunidade da vida eterna. Se a gente pensar que, o, que a pessoa vai para o inferno, mas daqui a pouco o inferno se desfaz, e vai acabar o inferno, como alguns pregam, a gente pode pensar, bom, então não vai sofrer tanto, né? vai ser só um pouquinho de tempo mas não é isso que a Bíblia afirma, a Bíblia afirma que aquele que morrer separado do Senhor, estará separado para a vida eterna, por toda a vida eterna, é isso que é terrível, naqueles que vão para o inferno, não é transitório, não é uma situação onde a pessoa lá dentro, vai poder ter uma segunda chance, uma repescagem, para ver se alguém se salva depois, não, não tem alternativa, por isso Jesus chora diante da morte, porque a realidade da morte é dura, a realidade da morte é crua. E eu e você queridos, somos chamados a ser os pregoeiros, os proclamadores das boas novas, não das más novas. Porque o mundo não precisa mais de anunciar as más novas. O mundo jaz do maligno, as pessoas já estão condenadas, elas estão com a senha na mão, e o hora mais dia, menos dias, elas vão ser decepadas. Simplesmente é assim que está acontecendo, é assim que é elas não precisam ser anunciadas do inferno, elas já estão no inferno, elas precisam agora ser anunciadas da boa nova, para que elas possam ter a oportunidade de mudar as suas vidas. Então Jesus chora por Jerusalém, e de fato, Jerusalém é uma cidade dura, Jerusalém é uma cidade religiosa, Jerusalém é uma cidade marcada por preconceitos arraigados na mente das pessoas, e aquelas pessoas se tornam teimosas e teimosas, e 40 anos depois, aquilo que Jesus profetizou aqui, acontece, e Jerusalém é completamente destruída, não tem nem sombra do que é Jerusalém de hoje, não fica absolutamente nada naquela cidade, no ano 70, os romanos invadem, e durante um bom tempo, eles devastam completamente, e destroem Jerusalém, que diga-se de passagem, era a cidade mais difícil de ser conquistada, na idade antiga, era a cidade mais complicada para ser conquistada, e, e realmente acontece isso, então queridos, nós precisamos continuar anunciando a Palavra do Senhor, para que possamos gerar muita alegria no céu, amém? A Palavra do Senhor diz que há uma multidão de alegria, por um pecador que se arrepende, você quer dar alegrias para Deus? Então continue anunciando a Palavra de Deus, não precisa esforçar muito não, só anuncia, anuncia do seu jeito, fala do seu jeito, mas continua falando, porque quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus, através daquilo que nós profetizamos e declaramos em nome de Jesus. Quarta e última lição da última visita de Jesus a Jerusalém, não perca o tempo da visitação do Senhor, versículo 44, no versículo 44 nós lemos ali, na última frase, que fecha o versículo, não conhecestes o tempo da tua visitação. Sabe queridos, nós temos um problema sério. Nós somos capazes de pregar aos outros, e perder a nossa própria alma. Nós somos capazes de dar lições de morais para os outros, e não viver aquilo que nós pregamos. Nós conseguimos fazer essa proeza maravilhosa. Nós somos capazes de ser o mais santo para os outros, e ao mesmo tempo ser o mais pecador para nós mesmos. E Jesus está ensinando a nossa vida, que todos nós precisamos depender em primeiro lugar dessa visitação. A visitação aqui, e para mim isso é muito claro, é a presença do Espírito Santo de Deus em nós. O Espírito Santo de Deus foi dado em nós, não é para ser uma vaga lembrança. O Espírito Santo de Deus foi dado a nós, não para ser um mero coadjuvante, o Espírito Santo de Deus foi dado a nós para ser o principal parceiro da caminhada, tem gente que acha que pode viver a vida cristã, sem o Espírito Santo de Deus, mas não pode, é impossível você viver uma vida cristã, sem a presença, sem o poder, e o agir do Espírito Santo na sua vida, por que, que não dá? Não dá porque não é por esforço humano, se fosse por esforço humano, Jesus não precisaria ter vindo, Jesus veio a esta terra, porque nós não temos a capacidade de sermos bons, mesmo quando queremos ser bons, Jesus vai dizer, né, e Deus vai dizer em Isaías 54, né, e, e outros textos, que a nossa justiça é comparada a um trapo de imundícia, ou seja, o, o melhor que nós conseguimos produzir, para Deus, é como se fosse um trapo de imundícia... E nós precisamos entender irmãos, que é esta visitação do Espírito Santo de Deus em nossa vida, que nos capacita a viver a vida cristã. Você não é essa pessoa abençoada que você é, porque você é bonzinho. Você não é essa pessoa abençoada que você é, porque você mudou de religião. Você não é essa pessoa abençoada que você é, porque você aprendeu a se comportar. Você é esta pessoa abençoada que você é, porque o Espírito Santo de Deus está agindo na sua vida. Glória a Deus e se tirarmos o Espírito Santo de Deus da sua vida, você se torna um humano, como um outro qualquer, marcado pelo DNA do pecado, por isso nós não podemos prescindir, nós não podemos abrir mão, da presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida, então eu quero que você durante essa semana, comece a fazer oração, e você comece a glorificar a Deus, pela presença do Espírito Santo de Deus na sua vida... A gente aprende que quando nós aceitamos Jesus, Jesus entra no nosso coração, não é verdade? Essa é uma verdade teológica que é questionável, porque Jesus não está no nosso coração. Quem está no nosso coração é o Espírito Santo de Deus. Jesus está sentado à direita de Deus Pai, intercede conosco, intercede por nós diante de Deus. Mas quem está aqui no meu e no seu coração, é o Espírito Santo de Deus. E Ele é uma pessoa, Ele é sensível. Ele é uma pessoa que tem a capacidade de te escutar, você não precisa fazer uma oração ao Pai, você pode falar com o Espírito Santo, com você aqui agora, e Ele vai te responder, Ele vai interagir contigo, porque Ele é presente na sua vida, amém queridos? Mas você precisa fazer uso desse, dessa capacidade, você precisa fazer uso dessa experiência maravilhosa, que somente aqueles que creem em Jesus, e que verdadeiramente entregaram as suas vidas no altar tem esta oportunidade, os religiosos não têm. Por mais que tenham uma vida aparentemente boa, por mais que tenham a oportunidade de viver alguns princípios, os religiosos não têm. Mas você não, você tem o espírito de Deus. E essa presença é tão maravilhosa, que Jesus diz, olha, quando vocês forem inqueridos a falar alguma coisa para alguém, não se preocupem com o que vocês têm que falar, simplesmente abram a boca, porque é o mesmo Espírito que está agindo sobre a minha vida, vai agir sobre a vida de vocês, e este Espírito vai falar através de vocês. Você pode dar um glória a Deus por isso? É Ele que fala é Ele que vai falar por você, você só vai abrir a boca, você só vai começar a falar, e Ele vai começar a encadear os pensamentos na sua mente, Ele vai começar a articular as palavras que vão sair da sua boca, e as palavras vão começar a tocar o coração das pessoas, porque não é palavra de homem, não é palavra de pensamento positivo, mas é a palavra de Deus, que muda, que transforma completamente o coração de qualquer homem, de qualquer mulher... E se não for a palavra de Deus, é só enrolação. Se não for a palavra de Deus, é só para dar coceira nos ouvidos. Se não for a palavra de Deus, é só para dar uma emocionada na gente. Mas Jesus é muito mais do que uma emoção, Jesus é muito mais do que uma palavra de pensamento positivo, Jesus é muito mais do que uma palavra de autoajuda, Jesus é muito mais do que uma vontade, Jesus é o poder de Deus, que transforma as nossas vidas, e que ainda continua transformando vidas em nome do Senhor, Aleluias! Por isso esta palavra tem poder queridos, e Jesus então faz uma alerta, uma advertência, aos discípulos que estavam ali ouvindo, porque Ele não está falando para Jerusalém agora, quando Ele está terminando esta mensagem, Ele está olhando para aqueles homens, está dizendo, olha, vocês estão vendo essas pedras, não vai ficar pedra sobre pedra aqui, e vocês não percam o tempo da visitação do Senhor. Hoje na escola de casais, nós falamos sobre tempo, tempo que dedicamos um ao outro, às vezes a mulher cobra o marido por tempo, o marido cobra da mulher tempo. E nós ficamos imaginando que tempo tem que ser muito tempo. Mas aprenda que o melhor tempo não é muito tempo. É o tempo de qualidade. Talvez você fale assim, ah, eu não vou orar não, porque eu só tenho dez minutos. Se fosse uma hora, eu oraria. Mas não é essa a questão. Dez minutos concentrados firme no propósito do Senhor, vale tanto quanto alguém que pode passar uma hora, não é por muito falar, é pelo coração, não é pela capacidade, não é pela necessidade, é pelo coração, e você é chamado a viver com este coração, você recebeu de Deus um novo coração… Você recebeu um coração capaz de receber o amor de Deus, porque se Deus não tivesse trocado o nosso coração, a gente não conseguiria receber o amor de Deus. Olha que coisa maravilhosa, ele nos deu um novo coração. E recebemos este novo coração para ser capazes de amar a Deus e receber este amor de Deus, mas também ser capaz de amar o próximo. Ser capaz de expressar este amor, ser capaz de viver este amor. Ser capaz de ter essa relação de amor com o Espírito Santo de Deus. E eu quero que você essa semana faça, pelo menos uma oração de amor ao Espírito Santo. Faça pelo menos uma declaração de amor ao Espírito Santo. Diga pelo menos obrigado, porque o Senhor está comigo em todo o tempo, em todo momento, em toda a circunstância, mesmo nas tragédias da vida, mesmo nas dificuldades que se apresentam. O Senhor está comigo. Queridos, é tempo de se levantar, é tempo de mostrar a paz, é tempo de proclamar a salvação do nosso Deus, é tempo de se importar com o pecador, mas também é tempo de se preocupar com a nossa vida espiritual. Você está crescendo espiritualmente? Você está crescendo em Deus? Você está mais próximo da eternidade do que quando você começou a sua caminhada? Por isso não perca o tempo da visitação. E que esta semana você seja profundamente impactado pela maravilhosa presença do Espírito Santo na sua vida. Jesus reuniu os discípulos, assoprou sobre eles e disse, agora vocês vão fazer um exercício. Vocês vão buscar este Espírito Santo, vão permanecer até que ele seja derramado. E aí vocês vão fazer a obra. Essa semana é uma semana de preparação para a Páscoa do Senhor graças a Deus que nós não precisamos experimentar isso, uma vez a cada 50 anos, nós podemos experimentar todos os dias quando nos reunimos, mas você pode hoje, viver esta realidade do Reino dos Céus, Jesus vem para trazer a sua paz, os discípulos anunciam Jesus com as suas vidas, Jesus chora pelo pecador que não se arrepende, não perca o tempo da visitação do Senhor... Deus tem algo tremendo e maravilhoso para fazer na sua vida e na minha vida. E Ele fará, Ele tem feito, para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus, amém? Eu quero que...